E cá estamos hoje ao pé do queijo vaquinha, fábrica artesanal, o queijo mais antigo da Ilha Terceira. É ah, o senhor que é o dono? Ah, está bem. Eu tenho um canal de YouTube e costumo fazer. Uh, uh, pronto, já umas filmagens, decidi vir aqui, Também é uma coisa típica. O senhor é o dono disto, já está há quanto tempo é que. É o, é o primeiro, não é? Isto era uma freguesia vizinha. Era uma freguesia vizinha, sim. Era uma freguesia Depois eu imagino que tinha filhos. Sim. Eu era um lavrador. Era alouvrador. Comprou-me. E... Depois estava-me a fazer queijo e então tinha as vacas. Fazia o queijo e um dia fazia isso tudo todo completo. Está a perceber? É? Sim, sim. Está a ver, o que é uma fábrica? começou a fazer? Isto chega lá também ao continente, não é? Lá Portugal, que se é a... da... não é pô... o continente, não é? Não chega grande coisa. já chega grande coisa? Isto é uma empresa familiar pequenina. É, uma familiar. Lá. Só aqui mais aqui nas ilhas é, claro é que é conhecido. É conhecido é. é, é, é, é, é ao nível internacional porque o turismo passa tudo aqui. Ah, pois. É o quinto lugar é mais citado na ilha. O provavelmente é o turismo lugar? Passa tudo aqui. É. Passa tudo aqui. É, normalmente é ah, o Mundo Brasil, a Serra de Cu. Não... A um vanguarda de corvão, as piscinas atrás dos queijos, o queijo é né? os 5 pontos mais visitados que nem. Foi assim, assim vale a pena, por causa de ali, não conhecia este queijo não é. É. é? Mas vi todos vinham cá, apesar, eu também vim nas atrações, estava a dizer que este queijo era dos principais, sim, Não sabia que era, pois e de ter tomado fotos, já pegou aqui muitos. Muitas coisas importantes... Eu e o morador, que é o morador da vaquinha, se quisesse vir ali em cima tem uma, uma panorama... Sim, já, já, já fui ali... Já, já tem lá foi... o morador... Já... Sim, já vi também ali para aquele campo... Também uma vista bonita... Também uma vista bonita, sim... Em São Jorge, a Serra Santa -se Vá... É, também uma vista espetacular... Mas o senhor agora já não faz quejas, não é? O dono agora... Só, ah, ver, ah, também você... ajuda... Ah, também ajuda... Ah, também ajuda já... para é morrer... Eu... <risos> é, para a é morrer... É isso... É, que é que ia Mas o senhor também tem vacas, não? Ou pode vacas o leite? Bem, tem... tem sem vacas tem uma raça de gato chamada de Gers, que é uma raça de gato que mandámos vir da Dinamarca, que é Sim. muito bom para queijo, é duro e proteína, é umas vacas uma que, que a, a produção é muito boa para queijo. É ouvir dizer posso, é, ouvi que havia falado de mandou para aqui, é verdade? Eu não, é em todo lado. É em todo lado, é, o pessoal parece na, na, que não quer na agricultura, não, não é? Não. Trabalhar ninguém quer. Festas, tudo. Aqui há muitas festa, festas. Assim. as festas. Não assim, sei como é que tem que ir, mas Deus Eles vão para as festas. vão para as festas, depois tem dinheiro. de obra está muito mal. está muito né? mal, não é? Ninguém quer E a lavoura daqueles anos ainda vai parar. Porque se não for um jogo ninguém quer. Sim. E é uma vida muito dura. E hoje está sendo muito mal pago aos lavadores, Estão todos com dificuldade Porque as rações, a matéria-prima aumentou toda. E o leite mantém-se para Mantém-se o leite é, assim ah, é a mesma coisa, sim. Mas o que anos para trás, Mas senhor quer dizer que é, é, é só, só faz os queijos, não é? Eu leite, não, é que se vender. É tudo para fazer é queijo. Que vir a ficar eu, com patente de Em vez de vender o meu, meu leite barato, assim... vai, um aproveita base, depois, já, já -so isso. Um mais. já um bocadinho mais, é bom. É, é sim. Bem. Eu para dentro que estou a orientar a uma Está ah, bem, que está Se quiser, só rápido. veio uma cabra só filmar, coisa rápida ali. Para... Sim, em baixo custeiro agora. Vamos ver. Olha aqui o que passa. Olá, bom dia. Eita, é. Estes grandalhões este aqui <risos> é obra. É, é, né? é, é que tradicional. Tem só que o queijo tradicional, não é? Aqui estava ali os presépios, era feito com isso, aquelas coisinhas de é, madeira, não é, era? É isso, é isso. Né? Era. Agora é inox, que é inox. Agora é inoxidante. Né? Está por causa de inox, pois já não deixam já fazer e quer dizer que é de inox, não é? Mas tem aí bastantes Bastante. este queijos. Estes queijos maiores que chuma se vendem para aí quanto? Só para curiosidade. Devês que ir aí mais ou menos 80 euros cada um. 80 euros cada queijo. Está é certo. Pois assim já, já fica com uma panorâmica já por dentro. E é simplesmente pode falar lá do continente também. Também ver, né? Ser, é a divulgação. Como é que faz? Já que não chega lá muito tempo, depois quando vieram cá visitar, mais um para uma parte de comer. Está embora. Obrigado. Já pois, obrigado. Então, com isto tivemos a entrevista com os minutos Quijos. E é. é como estamos a ver ali a produção de queijo. Estamos hoje ao pé do Queijo Vaquinha, fábrica artesanal, o queijo mais antigo da Ilha Terceira, que é aqui. Isto aqui é um café-restaurante, com provas de queijo e outras seleções. É mais um ponto de café. Pastelaria, digamos que é pastelaria. E é este edifício aqui, de Queijo Vaquinha, diz ali. Aqui é a recepção de leite, gostam ver, por isso estacionar, é que serve ali o leite está ali branco, e deste lado temos ali daquele lado o miradouro, vamos ver o miradouro depois já vamos ver ali dentro do de que é que se trata e provar, vamos ver o miradouro daquele lado, tudo verdinho, os pares verdes, as vaquinhas. Temos aqui a subida Este mirador Vamos lá subir Tudo verdinho Aí estamos num curral Agora temos aqui a vista queijo da vaquinha, onde é fabricado? Então vamos lá, vamos lá ver. Vamos entrar como é que é fabricado o queijo da vaquinha. Como é fabricado, não vais ver. Não. Olha, temos aí o queijo da vaquinha e vamos entrar. Não há serviço -se para nada, vaquinha 2002. Vamos lá ver. Vou fazer o coelho, não é? No queijo. Temos. é o queijo E tem um, um, forte, um forte cheiro a queijo. Como é óbvio. Vamos um lá Este é queijo. aqui. é Olha lá, o queijo para os diplomas ganhos. Olha o passeio. aqui, Sorry. <risos> então, aqui ó, que então, assim, Não sei, vamos ver. Okay. Uma palpante, de espalhada. A menina sabe é já só. É só coiso ou é É só com coiso. É é Mas tem ter. Pode, ter Pode atender os outros Não há stress. Não vale a temos tempo. se longos. Ah, um stress não dá Estão isso, é, isso é café com litro é o que? É, diz que é um galão. É, um é, é. é, também gosto. É. E então, quer comer um galão para mim Posso comer? e quero o que é para ti? Quer dar um café é. também ou não? É. Não, não queres? É. Queres café? É. Então, o que é que -me Olá, eu consigo? Um um café. E para tomar o pequeno almoço, eu ia para sempre entrar aí. Posso tem comer Santos, agora? Santos com queijo, Santos com queijo e presunto, Santos com é presunto, Assim, o que é que costumam vir cá comer mais? São, são só Santos. Só Santos? Santos ou então tábuas, que é, é o mesmo que é Santos, só que eu vejo que está tudo. Pois, hum, vou para. Pá, agora desce é assim um, hum. um bocadinho, apesar não. Agora logo hum. de é hum. manhã. Pois. É a tábua. E tem aqui estes doces: Donas Amelas, Donetes, bolachas... É, a Dona Amelas é tudo aqui, não é? Isto é as Donetes, não é? Sim. E este aqui é o qual? São bolachas. É bolachas feitas aqui, não é? Uh, são caseiras. Mas são caseiras, não é? é? Queres é esta para ti? ou não. Ou esta? É então esta aqui não, não. Para... Tu levas para, para comer depois lá. Então pode ser esta aqui. Mas é para levar para pois comer aqui, assim, não? Sim, sim. Para, para levar. Para comer aqui que é pão com queijo. E pão com queijo? Uma Santos? Uh, duas Santos. Com é duas manteiga? Santo. Sim, com manteiga. É tudo aqui, não é? É manteiga é. feita. É tudo de um aí. É tudo e feito por vocês, né Vocês só fazem o quê? É só queijo? só faz o queijo. Só fazem o queijo, não é? sim. A manteiga já sim. é... O leite. E a manteiga é de milhar, a porque a gente também compra lá. Sim. Aqui é para ver a produção de queijo, é ver se aqui através desta janela, não é? É, sim. Ou de outra não dá para ver não é nenhuma janela. É. É só isso. E qual, é, qual é, que é o preço da tábua? Com é, é, os Com os quatro, queijo, queijo, com os quatro queijo, sim. É sim. Nós participamos já neste nesta pública que de facto E de aqui hoje de E cinco, seis, cinco, e, cinco, cinco. e tábua dessas costumam vender para fora? Não? Okay, pra... Qual é o preço de uma tábua? 10 euros de euros uma tábua? E tem a dizer umas caça para... Líquido de Que a é para uma tábua destas? Vai ver? Sim, não pode ser que meia uma tábua assim se uma Sim, não Não bebes Queres o café ou queres Possumo. Ele é meu sonho. Então, Possumo. Tá. Tá. Tá. Ok. O, pau. o pau é, não. é Não nada disso, não? Né? de ah. aqui a bolsinha. Sim. sim. A senhora sempre quer um café? Não, eu quero um pão de pão faz a aqui dentro é? também. Então, esta aqui não? Sim. É então, com esta ou dá-me outra? Não, é esta. Não, não, vou buscar outra. acho é esta aqui é a dos... Que nunca tenha sido usada. Pois é, usada. É. Usado, é. Não. Pois é, tu, claro, então. Não. O Duno costuma parecer aqui às vezes ou não? Porque, o senhor é o ali, Né? É o capital Ah! O que o senhor não. senhor não não, nacional para para para A conta? Tá, posso? Se experimentar os queijinhos, nós que temos 4 segundos de E é Santos, <risos> Se forte. Tá? o queijo. Você é quanto é assim, para o É a oferta. É a oferta? Ah, tá bem. É. Então pode ser aqui é. ah, Este aqui é o queijo mais curado, que tem dois a três meses de cura. Este é 2 a 3 meses, sim? Sim. Picando com uma lagueta da terra, 1 um mês de cura e sem sal. Tá, ok, ah, ah, obrigado. que você não tá É ah, é mais outro lado? Deu ou não Não, não, não. tá. não, não. Isto é oferta. É uma pizza de, um de queijo de oferta de queijo. para experimentarem os, os queijos da Rússia. Não gostas do pão? Então vamos lá. Vai experimentar aqui o, o nosso galão e a nossa Santos. O queijo de queijo de queijo de Vamos ver. Esta valia económica racionalidade da escolha. E nós mina a Até é. Isto leva um dia quase a fazer queijo só ali? Sim, eles vão parar aqui um bocadinho. Mais uma tarde. Almoço, ah, e depois voltam no novo à tarde. Volta no dia 5. Ah, voltam no dias, É só de manhã? É, é só de manhã. Ah, ah mas as da manhã, ok. Coitado. que está a fazer? Antigamente o terço quadrado era feito nela. Agora é quase tudo em plato, mas não está na Agora é certo, pé, não Primeiro é preciso organizar as células. Depois, para да, и мы будем так Quando esperamos para o avião? Quando então esperamos para o avião, provamos. É a oferta, a gente tem que provar, não é? Uhum. Sim, é vaga assim. Isto tem três. Essas é, são três coisas. Acho que até é picantes. Uhum. São três Vamos o Sim. Está aqui. Obrigado por assistirem E até breve é outra aventura. Obrigado. Olá, muito bem-vindo aos Açores.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 não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.